Hoje a gente vai fazer um desafio muito legal, leitura labial. Confere o vídeo! E aí, meus cupons, mais lindos do mundo, tudo, tudo bem, bem com vocês? vocês? Eu sou Otávio Seiji e eu e Manuela Daria, e vocês estão aqui no Leite, Leite com Biscoito, a gente desse dia um desafio. Na verdade, a Manu queria muito fazer esse desafio. Muito legal, muito engraçado. Sempre rio quando eu E eu espero que tenha ficado tão divertido quanto a gente se divertiu aqui. E para deixar a coisa ainda mais interessante, vai ser uma competição. Para quem ainda não sabe como funciona o desafio, eu vou estar com o um headset, com uma música muito alta, eu não vou conseguir escutar o que Exato. a Manu tá falando. E eu tenho e que adivinhar. Eu vou escolher uma frase que ele vai ter que ler só pelos meus lábios. E nós temos cinco chances. Se essas cinco chances passarem, a gente perde. Quem acertar mais vezes, ganha. ganha. E quem acertar menos, obviamente, perde. E vocês aí do outro lado vão poder escolher o desafio de quem perder vai poder fazer. Ou seja, só tem a criatividade e... É boa sorte indo? pra gente. Exatamente. Eu acho. Então, então é, é isso. Com... Confere o vídeo. Tá bom? Tá. Tô escutando? Não, não tá. Gente, primeira frase. Sabe quem matou Odete. Sabe. Sabe. É. Quem matou Odete Reutemann. Quem matou Odete Reutemann. Sou fã. Da. Sou fã. Da Ana Maria Braga. Da Rita Maria Braga. fã é. da Ana Maria Braga. Sou fã da Rita Ali. <risos> Sou fã da Ana Maria Braga. Sinto ser é muito difícil. <risos> Sou fã da Ana. Ana Carolina. <risos> eu me perdi. Não sei mais que, que número que eu tô. Aguenta. Sou fã da Ana Maria Braga Sou fã da Ana Maria Braga <risos> Finalmente Primeira tentativa <risos> Mais vale um na mão do que dois no sutiã Mais vale um na mão do que dois no sutiã Mais vale um na mão Segunda tentativa mais vale um na mão do que dois no sutiã. Eu não entendi o final. Mais vale um na mão do que dois no sutiã. Mais vale um na mão do que dois fugindo. <risos> Última tentativa. Mais vale um na mão do que dois no sutiã. Eu não estou entendendo o final, sorry, mas vale na mão do que alguma coisa. Toque nos meus seios e diga que sou andrógena. entendi. Toque nos meus seios e diga que sou andrógina. Nossa, olha frase. Toque nos meus seios e diga que sou andrógena. <risos> Doni, dois por Calma, si. <risos> <Toma>, calma, <toma, risos> Toque nos meus seios e diga que sou andrógena. Tigre comendo maconha <risos> O que que era? Toque nos meus seios e diga em <risos> <Nossa. risos> Morcego dolly morcego porra de fazer Vai oh, meu Deus. Primeira tentativa Eu sei falar é baleias Eu sei falar baleias Eu sei falar Baleias Baleias Acertou Só no trenzinho do amor Sou do Tarantino no amor Só no trenzinho do amor Só no trenzinho do amor Jesus, obrigada Acabou já? <risos> Empatou. Acabou, empatamos como deu o um empate, você do outro lado vai poder escolher um desafio pra mim e um desafio pra Manu. Exatamente. Então só vai na criatividade, comenta aí embaixo. Quem sabe no próximo vídeo ou no outro, não sei quando, o a gente faz. O desafio seja escolhido. É isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E não se esquece de, de deixar o seu comentário. Então é isso. Até, Até a próxima e falou!